No netbook do professor, é necessário buscar no ícone Blue Lab Professor. Ele é um ícone azul de três janelas em cascata, que vai estar localizado no menu central inferior da tela. No netbook do aluno, basta o aluno procurar o ícone Blue Lab Aluno. Também está localizado no canto inferior da tela, porém é apenas uma janelinha azul. Então, no netbook do professor, o professor precisa digitar o usuário, que é professor, e a senha, que é professor também, e selecionar uma sala. Essa sala precisa ser indicada para os alunos posteriormente. Quando o professor clicar em entrar, vai aparecer a opção de modo automático ou não. Vamos simular as duas opções. Se o professor aceitar o modo automático... No netbook do aluno, o aluno não precisará fazer a conexão, ele vai entrar automaticamente. No netbook do professor, esse, essa conexão do aluno vai aparecer através do código de identificação do computador. Da outra forma, se o professor não escolher o modo automático, vai aparecer a possibilidade do aluno digitar o seu nome. O professor digita novamente o login de professor, assim o professor escolhe a sala. E se o professor clicar no modo não, no netbook do aluno. Quando o aluno acessar o Blue Lab no seu notebook, vai aparecer a opção para digitar o seu nome, diferente do modo automático. No notebook do aluno, o aluno agora tem a possibilidade de digitar o seu nome. Ele precisa acessar a mesma sala que o professor e clicar em entrar. No netbook do professor, agora nós percebemos que aparece o nome do aluno e dá mais identificação do código do computador.